Oi Bruno, eu sou a Tânia Dias e estou aqui para relatar um dos benefícios que eu consegui com a fito, né? minha mãe estava muito mal, tossindo muito, eu com medo de dar pneumonia, porque ela, dia 13, agora faz 90 anos, então ela estava muito mal. Aí montei um composto em forma de vaporização, coloquei no quarto, ela dormiu a noite toda, a febre cedeu, no outro dia estava bem, não voltou os sintomas mas acabou aquela tosse, aquele peito cheio. Então isso é a fita, a fita energética é mágica, eu só tenho a cada dia mais gratidão, gratidão, gratidão. Um abraço para todos vocês, para você Bruno, Patrícia e toda a equipe do Luz da Serra.